Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos aprender o que são telescópios, para que eles servem e quais são os seus diferentes tipos. Telescópios são instrumentos capazes de estender a capacidade dos olhos humanos para observar e mensurar objetos que estão muito distantes de nós. Este equipamento funciona captando a luz dos objetos distantes e focando os raios de luz coletados. Podemos utilizar telescópios para observar astros e estrelas, por exemplo. Nessas duas fotos que nós estamos vendo aqui, vemos dois exemplares de telescópios. Os telescópios podem ser classificados em três: há os telescópios que são refratores, os telescópios refletores e os telescópios Catadióptricos. Vamos ver como cada um deles funciona. Os telescópios refratores, ou também conhecidos como lunetas, são constituídos por um tubo longo, como este que nós estamos vendo aqui nessa animação. O telescópio refrator possui uma lente conhecida como objetiva, que é capaz de captar e direcionar a luz até a outra extremidade, conhecida como ocular, que é onde nós podemos ver a imagem formada. Esse tipo de telescópio é capaz de captar imagens em alta qualidade. Já os telescópios conhecidos como refletores possuem um espelho ligeiramente curvo no fundo do tubo. A luz que vem, então, do exterior é refletida nesse espelho curvo, que, por sua vez, é refletida novamente para um segundo espelho, e desse segundo espelho a luz é refletida, então, para o ocular, aonde nós iremos conseguir, então, ver a imagem que é formada. Por fim, os telescópios conhecidos como catadiótricos são a mistura dos outros dois tipos de telescópios. Ele funciona da seguinte maneira, a luz passa pela lente, incide em um espelho, essa luz, então, incide para um segundo espelho, e desse segundo espelho, então, a luz é incidida novamente para o ocular, aonde é possível, então, ver a imagem que foi formada. Por hoje é só. Hoje nós aprendemos o que são telescópios, que são instrumentos utilizados para estender a capacidade dos olhos humanos para observar e mensurar objetos que estão muito distantes de nós. Vimos também que esse tipo de equipamento pode ser utilizado, por exemplo, para observar astros e estrelas no céu. Por fim, também vimos os tipos de telescópios, os refratores, os refletores e os catadióptricos. Bons estudos e até a próxima!